Olha que como é, é, é lindo o nosso sistema. E ele vem trazer para você o que simboliza o frio. Frio, como o nome diz, fala frieza. Frieza, frio. E o calor? É o quentinho. Simboliza o quê? Não estou falando que você deve gostar ou não do calor ou do frio, tá? Cada um tem suas preferências. Mas de acordo com o que eu vou falar aqui, vocês façam suas leituras. Então, o frio é a frieza, é o isolamento, né? Os ursos hibernam no frio, no hiberno, Por quê? Porque eles não suportam o frio, então eles têm que dormir para poder aquecer o corpo, certo? E no calor? É aquele caloroso, representa o, o, o abraço, o aconchego, não é isso? Então, por que no frio temos mais fome? O que é a fome? É anseio à vida. Então, quando eu estou frio, quando eu estou distante, quando eu estou reflu, recluso, eu preciso me alimentar mais. Eu quero comer mais porque eu estou ansiando o calor, o calor humano, a interação.